Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal Canalzão parado, hein, que eu tô ligado, tá paradeira aí Então, família, tinha parado aí de gravar vídeo porque meu PC deu pau, certo? Agora eu comprei um computador aqui na Pichal Não comprei, eu fui patrocinado Mentira, você é louco, você acha? Onde é isso? Comprei, rapaziada, comprei, tá aqui a nota Comprei aqui, comprei, rapaziada, um PCzinho de entrada Pra mim poder jogar jogo e poder editar os vídeos Tava difícil de editar vídeo, meu computador travava demais, era um Celeron um... Eu acabei adquirindo esse daqui na Pichal, beleza? É o seguinte, PCzinho aqui vem com a AMD Ryzen 5 Pro 3350G. É esse aí, eu pesquisei bastante, é o bravo. Tem aí o, o coolerzinho, placa mãe Rock, A320M, é, DDR4, né? Vem também uma memória da T-Force Vulcan 8GB, a branca. Vem um SSD Lexar de 128GB. E vem uma fonte Tomahawk de 500 fotos. É, é o seguinte, família. Eu tava precisando de um PC e eu curto muito jogar jogo. Jogo, eu jogo o Six E no caso, eu tava sem grana pra mim comprar o PC, mano. Só que eu precisava investir, mano. Porque o meu quebrou e eu preciso pro canal. Aí o que acontece? Eu falei, ah, mano, eu vou ter que gastar com videogame. Vou comprar um videogame pra mim jogar. Um Xbox One, que é o que eu curto, né? E vou comprar um computador, ou seja, vou gastar duas vezes, mano eu Falei, ah, quer saber, eu vou comprar um computador gamer, que aí eu faço os dois Dá pra mim jogar e dá pra mim editar os vídeos do canal Aí eu acabei adquirindo esse PC aqui, essa máquina É só a CPU, viu rapaziada O pai não é rico, não estamos aí comprando aos poucos e conseguimos juntar o dinheiro pra comprar essa máquina aqui Vou estar tá abrindo aqui, primeira vez que tô abrindo aqui, né Nem, nem desembalei nada aqui demorou? vamos lá, vamos pegar a faquinha do remem aqui e vamos abrir essa parada aqui ó, lacrado se tiver alguma coisa quebrada aqui nós já processa pichal, tá lacrado, tá abrindo agora, demorou? tudo lacradinho demorou, vamos lá com uma mão aqui é foda, vamos usar o pé Pode de cara aqui família, já achamos o coolerzinho, a caixinha do cooler Tá vazia porque o PC vem montado, né, tem o um selo de qualidade deles Eu não sei por eles deixaram sobrando peça Acho que deve ser... É suporte Suporte pra quê? Acho que é suporte Não, o cara é gênio, demorou então, vamos ver se é suporte Algum suporte pra não relar Mano, eu acho que você não entende nada, mas beleza Sobrou uns plug aqui também mas beleza, da hora legal. Esse aqui é o cooler. Demorou? Vamos pro próximo. O que, que é o próximo? É o CPU inteiro. Eita desgrama, viu? Ó, aqui na lateral nós né? já ah, Aqui é o cabo, rapaziada. Cabo de força. Aqui do lado não tem mais nada. Caralho, mano. Mandaram o CPU inteiro e a caixa da placa-mãe. Eu quero bagulho, mano. Legal na ficha, ó. Família, eu não vou conseguir tirar sozinho, mano. Eu vou ter que pegar aqui e gravar depois. Ô, Widner, tira aqui pra mim só, mano. De dentro. Poxa. Vai te forçar pra lá e você põe no chão. Põe aqui no chão. Boa, meu garoto. Muito obrigado. Vamos lá, família. Tô seguindo aqui. Ô, cachorro, tem nada de comer, não. Sai daí, mano. Aqui. Falei, tio. Aqui. Ah, tá aqui o resto das fitas ó. Cabo HDMI A caixinha do SSD Lexar Nunca ouvi falar desse Lexar, mas Tô por fora dos games, então Demora Aqui é a memória Vulkan T-Force ah, brava pai Não foca aí, tio 3.000 mil MHz, da hora. Ó o certificado de montagem. Uh, os caras é brabo demais, mano. Ó. Dá um foco aí Foca no bagulho, mano. Esse celular que tá foda, hein, mano. Aí, rapaziada, ó. Brabo demais. Mano, eu vou mandar enquadrar essa fita aqui junto com o meu. que eu pensei colocar? Não, mano, junto com o meu certificado de.. De mecânico, mano. Vai ficar da hora. Vamos lá, agora vamos tirar o PC, né? Aqui em que cara. ajuda pro máquina. Ah, óbvio! Sei que vai ter que tirar, que eu tenho que gravar. Peraí, deixa eu segurar a caixa. <risos> se cai? Eu mato o C, mano. Coloca aqui em cima aí. Não, não, coloca no chão. É. Não vai dar bom. Seguinte, família. Tirando, tira aqui. pra tirar isso também. Vamos lá. Talvez é Tá? Vamos tirar aqui, ó. Não tira ca essa capa aí não. Essa daí não, pai. Essa daí não. Capitalismo, porra. Vai, tirar essa vez aqui. Ah, ah é plástico. É do... Acrílico, não é? Controlado, velho. Você achou que era acrílico? Achei que era vidro. Temperadinho. Aqui ele tá de pé, rapaziada. De pé não, tá com a barriga pra cima. <risos> Família, esse aí é o... a máquina. Ah, mano, eu não queria tirar essa parada. Não vou tirar, não. Não Parece vou tirar. Chato. Cala a boca, o bagulho é meu. Eu paguei com meu dinheiro. Tá tirando? Deixa eu levantar ele aqui. Vou pôr com o pezinho no chão. Tá com o pezinho no chão. Sai, fi. Nóia. ó, família. Gabinetezinho. Badarosca. Ah, vou arrancar toda essa porra. aqui, né? Rapaziada, o gabinete é bem simples mesmo, tá ligado? Porque... Eu não, o, é, computador de entrada, família. Não, não tem necessidade de eu comprar um Um barato fodástico. Então, eu comprei esse aí. Vou mostrar aqui atrás: aqui. a fonte, as entradas e tal. Tão... Oh, ainda bem que tem entrada VGA, porque meu PC é só VGA, né? Minha tela né? Eu... Sou pobre. Vamos tá abrindo aqui pra ver como é que é por dentro. E tá, pega, quase caiu. Deixa eu pôr ele aqui em cima do sofá. Que não vai dar bom, não. Ele é muito liso, mano. Beleza. Vamos tá soltando aqui. Da hora, mano. O CPU em si é bonito. Tem os os prendedorzinho aqui, pai, é de É uns parafusinhos, né? É uns parafusinho, mano. É igual do Ender? Não meu irmão comprou um também, mesmo valor, só que o dele era o 2.400, Ryzen 2.400. Só que, rapaziada, não sei por qual motivo, dele veio travando, ruim pra caramba o PC dele, uma Até bosta, no mano. no início travava. É, em tudo, travava em tudo, acabamos vendendo o PC. Rapaziada, esse negócio aqui é bonito, hein? É, não tem LED. Nossa, que bravo, mano, curti pra caralho. Olha que bagulho bem feito, mano, bem montadinho, rapaz um macaco desenhado ali, é essa aqui mesmo? Não, não. É um ninja. É, um ninja. É um ninja. Parece aquela, do mar bonita pra caramba também, ó. Olha os cabinhos tudo lá por trás, certinho. Nunca coisa tá faltando. Mano, a placa de vídeo. Isso, falta ela, também Família, eu vou estar adquirindo aí uma. Pega Não, mano, não vou. Vai botar o inteiro Essa memória é brava, hein? olha. Eu vou comprar, família, uma uma GTX 1050T de 4GB, que eu acho que já é o suficiente pra mim jogar um joguinho básico, demorou? E é isso aí, família, espero que vocês tenham gostado aí, só queria mostrar o investimento que nós fez no canal aqui agora, porque agora eu posso editar os vídeos tranquilo, porque meu PCzinho tava fora, tava precária a situação, e é isso aí, agora tá mais suave, fechou? Tamo junto, família. Forte abraço. Até o próximo vídeo.